Quando a gente conversa Contando casos besteiras Tanta coisa em comum Deixando escapar segredo E eu não sei que hora dizer Me dá um medo, um medo é que eu preciso dizer que te amo Te ganhar ou perder, sem engano É que eu preciso dizer que te amo